Ih, Marina! Dona Zedite não vai gostar nada, nada de ver você mexendo nos boletos dela! Juca, olha! Nessa conta de luz tem um semáforo, igual o que tem nas ruas! Sim, sim! É um semáforo! Nossa, Marina! Olha! Tá no vermelho! Tá fechado! O que isso significa, Juca? Quer dizer que a gente não vai poder mais ligar nenhuma luz aqui em casa? Não, maninha. Isso significa que a gente tem que ficar mais atento. Tem que economizar no uso de energia. Vocês estão falando sobre bandeiras tarifárias? Sim! A Marina encontrou uma conta de luz e vimos que está na bandeira vermelha. Vermelho patamar 1 um, ou patamar 2? Ixi, deixa eu ver. Nossa, patamar 2. O que significa isso? Patamar. Tava conversando com o pessoal da faculdade... É que existem três bandeiras A verde, que acontece quando o país tem condições favoráveis de geração de energia A amarela, que indica condições menos favoráveis E a vermelha... E a vermelha com condições ainda menos favoráveis, pois os reservatórios das usinas hidrelétricas, que geram mais ou menos 65% de toda a energia elétrica do Brasil, estão com pouca água. Só que a vermelha possui dois patamares, o patamar 1 de desfavorável e o patamar 2 de ainda mais desfavorável. Nossa! Então o vermelho tem duas opções ruins? É... Tem a opção vermelho ruim e a opção vermelho pior. É! Não é fácil gerar energia. Essas bandeiras são usadas sempre que há necessidade de ligar as termelétricas ou quando é necessário, e precisamos recorrer ao mercado de curto prazo para comprar energia. Mas o que será que eles fazem com o dinheiro das bandeiras? Aqui nessa página está dizendo que as distribuidoras recolhem esse dinheiro. O que é distribuidora? É a empresa desse símbolo aqui, Marina, ó. Oh, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostra para a ANEL os custos para geração de energia. As empresas informam o valor recolhido a mais devido ao uso das bandeiras. Então, a Anel avalia. Se a empresa teve custos menores do que o valor arrecadado, ela passa o que sobrou para a conta bandeiras. Daí, uma distribuidora que teve custos maiores que o valor arrecadado, recebe esse dinheiro da conta bandeiras. Nossa, não entendi nada, Juca! É assim, Marina. Imagina que eu sou uma empresa, o Juca é outra e você é a anel. Tá? Ok? Então. A empresa do Juca recolhe o dinheiro, mas ela não teve que gastar tanto dinheiro assim para comprar energia. O dinheiro para ele tá sobrando. O Juca sempre tem dinheiro escondido. Então, ele manda esse dinheiro para uma conta. Eu, empresa Luna, tive que gastar mais dinheiro do que podia para comprar energia. E você, Marina, que é anel, decide que eu posso pegar esse dinheiro para comprar mais energia. Porque para mim tava mais difícil. Não choveu na minha região. É bem assim mesmo. O Juca sempre te salvando. <risos> Ah, mas é porque ele tem condições mais favoráveis que eu, né? <risos> Nada disso, você que é mais privilegiada aqui. E você é o menino querido da mamãe. Chega, seus bobinhos. Eu é que sou a privilegiada. Eu sou a caçula. <risos>